Recebemos um vídeo espetacular da Supercell com muitas novidades Nova arena, novo modo de jogo, nova carta, tudo isso num vídeo Sim, você vai ver comigo e vamos entender agora o que, que é isso tudo da nova atualização do Clash Royale Se liga só, aqui no canal Bruno Clash e aí Clashers, beleza? Branco Clash na área, mais um vídeo pra vocês, galera É o seguinte, já estamos aqui de volta Agora pra falar de atualização Nós recebemos um vídeo Muito importante, com muitas Novidades, mostrando Possível nova carta Personagem novo, um novo Modo de jogo, uma nova Arena, o que que apareceu Nesse vídeo? Bom, vamos ver Agora, parar de conversa, então é o seguinte Agora nós vamos reagir a este vídeo juntos aqui no canal Bruno Clash então vamos lá, vou apertar o play e vamos ver aí como vai ser isso daí, Vamos lá Supercell aí... Nossa! É um personagem novo! Ah, a, a âncora que eles colocaram naquela imagem que vazou eles mesmo vazaram né? A âncora é um cara com um peixe na mão Eita porra, o peixe fala, mano Ó, lá no fundo a gente não vê nada diferente... Eita! Ele dá, ele dá com o peixe na cara do, da rapaziada das tropas Será que ele ataca o peixe também? O, o peixe bateu até no bode Eita, o corredor <risos> Meu Deus, que isso Olha lá, olha lá, olha lá olha lá! Pessoal, pera, vamos, pera aí, pera aí Vamos ver direito, vamos ver direito, vai Vamos fazer o seguinte, eu vou voltando e a gente vai conversando a respeito de tudo isso daí Bom, a gente vai aqui Dá uma olhada no que aconteceu, vamos devagarzinho, vamos devagarzinho Eu quero saber até aqui, nada de novidade né, eu tô controlando aqui no celular E a gente vai vendo aqui ó, parece que essa aqui ó, essa, essa aqui é a nova carta do, do Clash Royale Pelo que a gente entende, porque eles falaram nova carta e botaram uma âncora Ele tá com uma âncora nas costas, ele tá com um peixe na mão E a gente viu que o peixe, troca uma ideia com ele, e ele bate com o peixe na cara da rapaziada, das tropas Adversários, vamos ver se tem mais coisa aqui, vamos devagarzinho Ô, oh, bonitão ele, hein cara, bonitão, gostei dele, ó oh. você é louco, ó, oh, cara de mal, cara de mal, não mostra o olho dele Cê... Ele tá com uma âncora nas costas, um, um, um, com... enrolada com uma corda Tem aí um peixe também na mão É... N não sei muito bem, pode ser aí de repente Um... algo relacionado a, a um barco, é... a pesca não sei, porque tá com o peixe na mão também, né? Mas ele é... Não sei, não sei Vamos ver, vamos ver se tem mais coisa aqui pra gente ver Olha que bonito que ele tá, mano Meu Deus, é muito bonito mesmo Vamos ver aqui devagarzinho Vamos lá, vamos lá Ó, tá, até aqui tudo a gente já viu, já sabe o que é Os patifes, nada de novo Beleza, nada de novo Ó, o peixe na mão Tá, bonitão ele, bonitão mesmo, mano Bonitão mesmo Vamos ver se tem mais coisa aqui por enquanto pra, re... pra revelar Nada de novo e aí na hora que ele cai, o peixe ainda fica nervoso com ele, mano. E tipo, dá um esporro nele, mano. Olha lá. Dá um esporro... Ah, agora apareceu o olho dele, ó. É um personagem totalmente novo. Nada, não é, não é um ah, um construtor do Clash Royale, do Clash of Clans. Nada a ver, não tem nada a ver. Totalmente novo, totalmente novo. Vamos ver, vamos ver se tem mais coisa aqui. Ele toma um esporro do peixe. Nada de novo no fundo. A gente vê umas folhas, umas flores ali que a gente normalmente não vê nas, nas coisas. Agora o peixe... O peixe dá um toque, dá um esporro nele E ele sai é, Batendo em todo mundo, ó Ele sai batendo em todo mundo, ó. Essas partes aqui que ele começa a bater em todo mundo com o peixe, ó Até toma uma cutada ali o peixe Será que ele remessa o peixe? Porque a gente vê o peixe voando Batendo lá, acho que foi no bebê dragão Aqui embaixo a gente não vê nenhuma tropa diferente ali, Nada de, de tropa diferente Ou algo que relaciona uma nova arena O que é interessante que a gente vê É que nesse momento a gente vê todo... Ah, o peixe bate lá na cara do, do bode. E a gente vê nesse momento uma torre inferna do outro lado, três torres, beleza, tudo ok, tranquilão, princesas. E vem o corredor numa prancha, acho, e começa a, a vazar água de todos os lugares, ó. A gente vê que vem água de todas as torres lá de cima. E aí começa a dar a enxurrada na arena. E vem o porco e o... e o corredor... Meio que, não é surfando, não é uma prancha não, mano É uma banheira, mano É uma banheira, tanto que o porco acho que tá com uma Uma toca de tomar banho, mano Viagem, viagem Bom, o que eu achei interessante é isso aqui, ó Essa imagem aqui, ó A gente vê aqui, parece ser a jogabilidade da carta Vamos ver Olha isso, olha isso, olha isso Agora a gente conseguiu ver direitinho Ele arremessa a âncora E a âncora traz É meio, é meio que... É meio que, bom, a, joga a, a jogabilidade é a mesma, mas não é a mesma forma No Brawl Stars eles lançaram um personagem que se chama Eugênio Que ele simplesmente dá o super dele, o super dele solta uma mão Tipo como se fosse uma mão, é um poder, né? Um, um, sai um feitiço e a mão puxa o personagem pra ele Pra os outros poderem bater ou pra ele mesmo poder bater E aqui parece ser a mesma coisa, a mesma função Vamos voltar aqui alguns segundinhos Acho que é pouco, ó <cười> Aqui, ó Aqui, ó, aí, beleza Aqui, ó, presta atenção, ele vai jogar ali a âncora Jogou a âncora, puxou e bate no, no corredor Então, meio que até funciona, olha, funciona muito bem pra puxar o corredor e tirar o corredor da torre Pra algumas outras possibilidades também Outra coisa que a gente viu também muito bacana nessa imagem Nesse final, que é dois segundos, acho, é, a gente vê uma nova arena Uma nova arena no Clash Royale Uma arena ali, ó Parece, arena, a arena parece que tá dentro de um barco Exatamente, ó Parece dentro de um barco Por que que eu falo isso? Porque aqui embaixo, em cima da bandida ali, ó Tem um, como chama, é timão, né? Que você controla o barco, né? Tipo o volante do barco, mais ou menos isso E, e aí parece que tá dentro de um barco E ali no fundo tem umas, umas bandeirinhas e tal Algumas coisas novas, né? A gente vê aí uma nova carta, e a, no a jogabilidade, a gameplay da nova carta sendo revelada um pouquinho, pelo menos um pouco E a gente não sabe, ele, além de ele puxar, como funciona Eu imagino, e acho que vocês também devem imaginar, que além de puxar, ele bate com um peixe na cara do, do adversário Pelo que mostrou no, no vídeo, né? Então, a gente deduz isso daí Bom, é uma nova carta, é uma nova possibilidade, uma nova arena, a gente já sabe mas o que me deixou intrigado é aquela água, tipo, é, levando tudo e o corredor em cima. Será que teremos um novo, um novo modo de jogo aquático, alguma coisa também assim? Ou é somente pra representar o, é, essa entrada desse, desse cara aí que parece um pescador? Parece um. É, um cara de navio, um, não sei. Algo assim. É, ou será que terá realmente um. Um modo de jogo meio que aquático, alguma coisa de água Bom, isso a gente vai saber logo depois, assim que eles nos derem aí mais novidades Mas se você quer saber, como eu, o que vai acontecer, as novidades em primeira mão Não esquece de se inscrever aqui no canal Por que, Bruno? Porque eu tenho acesso a build Vocês sabem, eu sou parceiro oficial da Supercell E eu vou trazer, assim que eles liberarem, eu vou trazer tudo detalhado a respeito da atualização Vou testar a nova carta, se for essa carta eu vou testar Se tiver outras eu vou testar outras também Vou testar, vou jogar na nova arena Que provavelmente deve ser essa, pelo menos a gente já viu isso daí Vou trazer os detalhes todos da atualização E se você não quer perder, aqui é o lugar certo, beleza? Bom, é isso por hoje, um vídeo muito bacana que eles mandaram pra gente, eu fiz questão de trazer pra vocês, assistir com vocês e trazer aí minha reação e pensar e poder especular a respeito dessa atualização do Clash Royale. Bom, é isso, galera. Por enquanto é isso. Vamos ver se eles trazem mais coisa pra gente. Então, fiquem ligados. Não percam. Clash Royale. atualização é aqui no canal Bruno Clash. Tamo junto, galera. É nóis. Muito obrigado. Um abraço. Falou. Fique ligado. Pode ter mais vídeos. Foi!